Se liga aqui no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como que você pode ganhar uma grana rápida na Best 365, seguindo as entradas da tropa milionária. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal Soldado. Me chamo Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária, que é o maior e melhor treinamento do Brasil para quem quer ganhar dinheiro com a pós Ó, Inclusive, se liga nisso né, que vai aparecer na tela para você aqui agora. Hoje, tá? Hoje nós acabamos de pegar uma sequência de 65 greens consecutivos em nosso grupo VIP. Sim, 65 greens consecutivos hoje e sem um único dia. E ontem, tá? Nós pegamos uma sequência de 82 greens seguidos. Ou seja, 82 greens seguidos ontem. Estamos, exatamente com 65 greens seguidos hoje. Então aí eu te pergunto, como que você não lucra dessa forma, soldado? Como, né? Por isso que tem vários alunos, vários soldados nossos que estão batendo meta, estão forrando, literalmente, falando dentro da Best 365, assim, tendo resultados, beleza? Bom, mas seguinte, você é novato aqui, se você não conhece ainda muito o meu trabalho, quer testar, quer saber mais, entra lá no meu grupo gratuito, Lá no nosso grupo gratuito nós temos basicamente 40 mil pessoas, estamos chegando a 40 mil pessoas no nosso grupo, no nosso, é, 40 mil soldados e é totalmente gratuito e lá nós mandamos algumas entradas durante a semana também. Para você ter uma ideia, nós já estamos há 10 dias seguidos sem ter redes no nosso grupo gratuito. É, nosso grupo gratuito está entregando mais resultados que muitos grupos VIP de outras pessoas por aí, tá bom? Bom, mas enfim, vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela aqui rapidamente para você ver. Esse aqui é dentro do nosso grupo, ó, tá? Esse aqui é dentro do nosso grupo. Só para você tomar noção, ó, esse aqui é o nosso grupo de entradas filtradas. E pra você ver aqui que não é mentira, olha aqui, ó. Vai contando aqui a quantidade de greens aqui, ó, 38, tá vendo? Ó, ó olha a quantidade de greens, ó, seguidos, tá? isso aqui consecutivos, ó, até chegarmos aqui, ó, 55, vai vendo, ó, 57, ó, 63, 64, 65 greens consecutivos, um atrás do outro, a nossa taxa de acertos é 96%. Só que quando você compra a tropa, você recebe 4 grupos VIPs, quatro grupos VIPs, tá? Três grupos focados em futebol virtual e nós temos também o nosso grupo de futebol real, que inclusive acabou de entregar mais um green aqui também, ó, nosso grupo de futebol real, tá? Então tá tudo estourado. Enfim, vamos lá, o nosso robô mandou uma entrada... Aqui, olha, na Copa do Mundo, ok? No minuto 46. Então nós vamos pegar essa entrada aqui rapidamente para você ver se a assertividade do nosso robô realmente é boa ou não, beleza? Então nós vamos fazer essa entrada aqui para você tomar noção. Então vamos entrar aqui na Best 365. Nós estamos aqui, olha, já na Copa do Mundo, está no jogo do minuto 43. O jogo do minuto 46 é esse jogo que vai começar aqui agora, daqui a dois minutinhos, Ok. É, então, a nossa entrada ela é baseada em ambas marcam. O que, que é isso? Ou seja, para os dois times fazerem pelo menos um gol cada um. Então, os dois times têm que fazer gols na partida para a gente ganhar essa aposta aqui, ok? Então, o jogo do minuto 46 é Inglaterra e Dinamarca, tá? Peraí aí que parece que deu um, um delay, travou o jogo aqui. Vamos voltar. Aí, ó, pronto. Tá, o jogo do minuto 46 é Inglaterra e Dinamarca. Nós vamos apostar aqui. Ó. Para quem não sabe, ambas marcam. Você aposta aqui, ó, você desce nessa tela aqui você vai encontrar essa opção aqui ó para o time marcar sim barra não tá vendo a primeira opção é para o time da casa fazer gols opa peraí que so, saiu porque tá atualizando peraí vamos lá a bete a Beth bugando ó. pronto agora sim vai dar Então você desce a tela você vai encontrar essa opção para o time marcar ok a primeira opção aqui ó é para o time da casa fazer gols a segunda opção é para o time visitante fazer gols ok e a terceira opção é ambas marcam, ou seja, é para os dois times fazerem gols, tá bom? Então não vamos botar aqui um valor aqui, vamos aguardar então, o jogo começar. Falta 1 um minuto e 20, tá bom? Então é mais ou menos isso, soldado. Enquanto o jogo carrega, deixa eu compartilhar novamente aqui a câmera comigo para você entender um pouco melhor sobre isso. Hoje no Tropa nós temos aí é, mais de 3 mil soldados assinantes na Tropa Milionária. Hoje nós entregamos... É, entradas 24 horas por dia nos nossos grupos de futebol virtual Entregamos mais de 100, 120 greens por dia para você ter uma noção tá? E eu sempre duplico muito para os meus alunos aproveitar a oportunidade de que Como tem muitas entradas e a gente pega muitas sequências legais é, Trabalhar muito na estratégia que eu chamo de qualidade versus quantidade tá? Então a galera pega poucas entradas para bater meta rápido então, Por isso que todos os dias, toda hora, os nossos alunos sempre estão mandando para a gente Prints sacando dinheiro Prints de meta batida Prints de, de, de resultados Porque a galera consegue ter uma taxa de assertividade muito alta Por conta da nossa entrega em si de modo geral Tá bom? Então enfim, vamos voltar aqui Vamos ver se já começou o jogo lá ó, Faltam 20 segundos para começar a partida Entrada em ambas marcam aqui na Copa do Mundo Inglaterra e Dinamarca Vamos acompanhar o resultado aí, soldados Vamos lá Bom, soldados, olha ó, Acabou de começar o jogo Primeiro lance com a Inglaterra no ataque, vamos ver, o goleiro pegou ali o chute do jogador da Inglaterra, camisa 9, defesaça, vamos lá, outro ataque da Inglaterra, boa jogada, vai pegar um bicudão dali, vamos ver, gol, um gol da Inglaterra, ó, ou seja, se a Dinamarca fizer, oh, e é ataque da Dinamarca, se sair um gol da Dinamarca a gente já ganha de primeira rapidamente e... Já deu green soldados, já deu green ali para você ver em menos de um minuto pode se dizer menos de um minuto pode se dizer a gente já pegou esse green aqui do nosso robô. Tá vendo isso? Ó, ou seja, ó, tá emplacando placando mais uma sequência, ó, seis greens seguidos com esse agora sete. Já posso até colocar aqui para a galera que deu green, ó, vou pegar aqui para vocês terem uma noção, ó. Vou pegar aqui por exemplo, ó, green, já bateu. Essa foi, vou até colocar aqui para os alunos, ó, essa foi mais rápida e o flash ah. Pronto! Ó. Hoje nós temos o nosso grupo aqui, ó. Nesse grupo aqui, mais de 3.100 soldados na nossa família, tá? É, então pronto, ó, já deu o Green de primeiro, ou seja, os próximos jogos, né? Que a entrada vem com outros jogos também em seguida. Por exemplo, aqui a entrada vem com o minuto 46, 49 e tal. Então você não pega os próximos jogos, já que no primeiro aqui já bateu. Pronto, já bateu o Green, você já não pega mais. Entendeu? Então simplesmente isso, ó, pronto. Tá vendo como é simples? E tecnicamente falando, muito rápido. tá? E o legal é que as nossas, as nossas entradas, por exemplo, elas chegam com 5, com 3 minutos de antecedência geralmente. Então isso agiliza e ajuda muito os nossos alunos também. Então é isso, ó. por exemplo, ele já está iniciando mais uma sequência de Greens novamente no nosso grupo neste exato momento. Nós já pegamos uma sequência de 65 Greens, agora já estamos indo para 7 Greens seguidos de novo. Ontem nós pegamos 82 Greens e por aí vai. Então isso é um pouquinho do que você pode, é, um gostinho do que você pode ver aí no, no, nos resultados que nós entregamos dentro da tropa. Só que, dica que eu deixo para você para a gente finalizar aqui. Tenha controle emocional, porque como o nosso robô entrega muito, mas muito resultado, você precisa ter controle. Você vê lá o robô entregando 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 greens consecutivos. Se você não tem um controle, você vai na onda. Só que o head também existe, tá? Eu não tô sendo hipócrita aqui pra você para dizer que não tem head no nosso grupo. Tem, mas a nossa de acerto, acerto só muito boa. Só que se você for inteligente você bater a sua meta rapidinho e sair fora do mercado e se expondo pouco, sacando a sua meta, principalmente visando no médio e longo prazo, você consegue um resultado muito grande dentro da tropa, tá bom? Então é isso. É, bom, vou deixar um link da tropa milionária aqui na descrição se você quiser saber todos os detalhes, vou deixar um link com os, todos os quatro grupos inclusos, mas se você quiser tirar dúvidas também, me chama no meu WhatsApp, o WhatsApp vai estar aparecendo na tela para você aqui agora, neste exato momento, é só você me mandar uma, uma mensagem, ah, lá no meu WhatsApp, que eu mesmo vou estar te respondendo também. Beleza, soldado? Então é isso. Até o próximo vídeo e valeu!